No subsolo, na festa, e hoje você vem. Me diga o seu nome. Pediu correr e espalhar. E acabou preso na escuridão. Morreu oh, e vamos te odiar. Amigo, escute aqui. Há mais pra enxergar. O estúdio energizar e a vida o trazer. Sou a batida no corredor. Ou pra sua vida, diga Deus não se preocupe. O som não vai parar. Escute aqui. A nossa máquina tem vida própria, graças àquelas mãos. Esquecer do inferno. Nossa banda reviveu Que ruvem os tambores, deixe o som rolar Então dedilhe no piano pro ritual começar Canção que vive com a noite Ajude a reviver nós todos E o demônio Quero ver você mentir filha as velhas cordas essa noite Agora pode acender a luz Posso ouvir o homem um Tirar. Nós somos astros do ritmo, mas nossos instrumentos desgastaram E no final só queriam dançar, mas não tiraram a dança e todos pararam Mas isso já passou, muita coisa mudou, alguns rascunhos depois Nova página, Pensar que nos apagaram pra ir o prender. Mas agora já foi e nós queremos sair. Escute aqui: o que solo não é nada bom. Com o velho amigo aqui, eu não menti. Você notou o sinal. Pegue a cadeira e sente aqui. Saida saída deve existir só pra quem quer se enganar só um pouco de tinta e algo de valor Pode subir a curtir o show, recomeçar Mas nem te entender, você tem que acreditar ah, as velhas rodas essa noite Agora pode acender a luz Posso ouvir um amém aqui amém. Toda magia da arte iria te destruir Posso ouvir Ao coração, mas seus sonhos não eram reais, pra essa banda ele se planejou, ordenados voltamos pra essa prisão, mas vamos escapar, pra dormir, ouvir de descanso, só mais um pouco, mesmo que vivo ou morto, sou quem guarda a chave que vai nos tira daqui, e o demônio, o demônio reviver, essa é a canção. Nesse inferno nós cantamos assim Toque como eu pedi, em valência fazer Você deu as ferramentas pra reacender Destino cruel nos controla e nos trai Amigos desejam morrer, só posso te culpar O fizemos se ajoelhar Você só pode escapar disso se acender Gente, dessa apresentação agora, Harry. Vai se apossar do mundo deles ou do nosso? Cruzes, espero que dê certo. Você ligou essa máquina, agora deve acreditar. Posso ouvir o amém um aqui? Toda a magia da arte iria te destruir. Posso ouvir o amém um aqui? A magia sugar o coração.